Olá, muito bem. Eu sou o professor Boina. É, estou de volta aqui com você. É, evidentemente, se você está me ouvindo, é mais um vídeo que está vindo por aí, né? É, não se esqueça de se inscrever no meu canal e também deixar aquele joinha aí, né? Porque senão não funciona, né? É, senão não funciona. Deixa o seu joinha, é, se inscreve, deixa um, um, um comentáriozinho lá embaixo do vídeo. E não se esqueça, né, se você gostar aí do vídeo, assista inteiro, não corte as propagandas. Ah, mas por que não cortar as propagandas? Elas me perturba, mas nós ganhamos, nosso salário sai disso, das propagandas. É, você não sabia que é, o YouTube nos abençoa, né? É, ele nos paga através das propagandas que você vai assistir aí. Então tenha um pouquinho de paciência. Ah, eu queria assistir porque é interessante para mim. Então deixa rodar as propagandas, deixa rodar o, seu, o vídeo inteiro. Seja abençoado por Deus, nos ajude aí também, tá bom? É, eu sou o professor Boira, estou no rádio todas as manhãs, segunda a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã. É, você viu aí o símbolo aí na, no começo do vídeo, né? na rádio Saudade do Sertão. E também na Rádio Paraíso Sertanejo, né? É em transmissão simultânea e também para um punhadão de gente aí, né? Nós estamos aí em, em, em cadeia, né? Forma uma rede de rádio nesse horário. É, estamos aí transmitindo aí o Brasil e o mundo, tá bom? É, então vamos lá. É, não se esqueça, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário. e, Enfim, seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui. No meu canal. Que Deus abençoe. Muito bem, pessoal. Olha nós por aqui de novo, né? É nós estamos chegando por aqui, né? É para apresentar para você que é integrante aí do canal. Vamos apresentar várias fotografias que foram tiradas por mim mesmo, né, o professor Boina, aqui dentro de São Sebastião do Paraíso, para mostrar um pouquinho a nossa bela cidade para você. né? É, às vezes com câmera no meio da rua é meio complicado, às vezes as pessoas ficam é, até nos per perturbando, né, perguntando ah, para que está filmando isso, aquilo, aquilo outro. Então, dessa vez, eu usei o sistema de foto. Eu vou mostrar para você como que é São Sebastião do Paraíso. Uma cidade maravilhosa, uma cidade espetacular, é, que fica a apenas 130 quilômetros de Ribeirão Preto. É, nós estamos em sul de, sul de Minas, Ribeirão Preto já é São Paulo. Ou seja, fica pertinho da fronteira de São Paulo, tá bom, gente? É, e essa primeira foto aí que você está vendo é da maravilhosa Prefeitura Municipal, né? É o prédio aí da da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. É que, por sinal, né, é bem grandinho. Mas pensa num lugar sossegado, gente. É, essa Prefeitura Municipal aí fica... fica com questão de dois porteirões aqui da onde nós moramos. E pertinho também, né, da famosa Lagoinha aqui de... de São Sebastião, né. E de manhã cedo só vê, só vê gente fazendo caminhada, porque é, vou, vou passar para a próxima foto você vai ver é, a, a praça, aonde o pessoal caminha, tranquilo calmo, olha aí ó, a praça aí ó, é, na maior tranquilidade, fazendo caminhada logo às 6 horas da manhã ou até mais cedo porque aqui o perigo ainda não encostou por aqui né, graças a Deus, e eu mesmo que vivi desde 76 na cidade de Ribeirão Preto e resolvi vir embora pra cá Há pouco tempo, no comecinho do mês de dezembro de 2020, e não me arrependo não, né? Eu fui apenas realizar um sonho meu, né? Que fazia muitos anos que eu já tinha sonho de vir embora pra cá. Hoje estamos aqui, graças a Deus, na luta, tem luta, igual a todo lugar. Mas não tem bandido por enquanto, graças a Deus, né? É que Deus conserve, né? É, a, vamos lá, pra próxima foto, ó. É, aqui você tá vendo aí uma foto, é... Não, não, não da Lagoinha, um lugar lindo, lindo, lindo demais da conta, inclusive tem outros vídeos aí no canal é, sobre essa Lagoinha, né? Que é muito bonito, fica pertinho do centro de paraíso, do lado da prefeitura, né? dessa praça aí onde o pessoal faz caminhada tranquilamente e assim sucessivamente, né? Nós vamos mostrando aí essas belezas pra você. Olha aí, ó, uma foto aí da, do, do sol, né? sol bem nítido, né, bonito é, que nós tiramos aí em uma manhã de caminhada que eu levo já a, a câmera, né, é, dentro do meu bolso, vou aproveitando, vou captando essas imagens lindas por aí, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima fotografia para você dar uma assuntada, como é que é a nossa bela cidade, é lindo demais, viu gente, maravilhosa tem pessoas que falam, eu, eu prefiro Belo Horizonte eu não gosto de agitação, eu prefiro paraíso Não tem nada, eu não tenho nada contra quem mora em Belo Horizonte Mas eu prefiro paraíso Muito bem, gente Vamos prosseguindo com o nosso passeio, né? É, vamos aí, coloca mais fotos aí Vamos lá Isso é, Essa foto que você está vendo aí, ó é, da parte de caminhada, né? Do lado da Praça da Lagoinha, famosa Praça da Lagoinha, esse pátio todo aí, é, onde o pessoal caminha aí todas as manhãs. É, agora coloca aquela foto lá da Lagoinha também aí. É que tem a, é, tem a ponte. Vamos lá, coloca aí. Isso! Olha aí coisa linda, gente! Ó. Olha que paisagem maravilhosa! É só Deus, né? Só Deus para privilegiar. É o pessoal de viver numa cidade, né? E ver isso aí praticamente dentro da cidade, né? É, olha só. É essa ponte aí, geralmente o pessoal costuma ficar lá dentro daquela, aquela barraquinha lá no meio, de lá vê todinha a parte de água lá de, lá do meio. É, enfim, né? Tem um visual muito legal. Olha essa foto aí, gente. Ó, os pássaros pescador. Esses pássaros aí gostam de ficar muito ali esperando. É a hora deles de pegar um peixinho para comer, olha, olha que gracinha. A gente chega bem pertinho deles para fazer a foto e eles não se espanta, é tudo mansinho. Isso aí praticamente quase em plena, em plena centro da cidade de São Sebastião do Paraíso. Olha que coisa linda que é esse bichinho aí, né? Muito lindo mesmo. É, natureza dentro da própria cidade grande, né? Muito lindo. É uma cidade muito especial eu amo demais, né? E tenho maior, tenho maior satisfação em falar que estou morando aqui, né? Graças a Deus. Vamos mostrando mais, né? É, Vamos prosseguindo, vamos continuar no nosso passeio, mostrando um pouquinho da linda São Sebastião do Paraíso para você que está nos assistindo nesse momento, tá bom? Não se esqueça, se inscreve no canal também, deixa seu like aí. E não se esqueça que eu estou na, na Rádio Saudade do Sertão, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã. Eu, seu amigo Boina, professor Boina, de todas as manhãs da saudade do sertão. Vamos lá, vamos com mais foto. Muito bem, muito bem, gente. Vamos em direção ao centro da cidade agora, que eu quero te mostrar um pouquinho da área central para você ver como que é bonito, tá bom? Olha a subidão aí, ó. É... Ô, Felizberto, será que você consegue subir essa subida aí? Você consegue, né? Você tá magrinho, né? É, você tá magrinho. É um abração lá pro Felizberto lá de Carandaí, Minas Gerais, né? Tá... É, ele acompanha nosso trabalho também. Também tem um canal, né? É, também tem o um canal. Inclusive, eu recomendo, né? Eu recomendo. É um canal muito divertido, né? É o, é, o nome do canal é O Felisberto, é, anota aí, ó, O Felisberto, procura lá, que você vai ver aí, é um verdadeiro circo, viu? O camarada é uma pecinha, viu? É, farta um pino aqui, outro ali, né? A mãe dele deixou ele cair na hora que é de nascer, ele bateu a cabeça e virou isso aí, viu? Ei, ai, ai, vamos lá, vamos, vamos continuar nosso passeio aí, né? Vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Vamos prosseguindo. Olha só, olha só que belo casarão. É, olha que belo casarão. Eu sou admirador de, dessas casas, né? Esses casarões antigos. Você pode ver que é bem antigo, mas está tão bem conservado, bem restaurado. É, se você prestar bem atenção, as portas estão tudo naquele estilo ainda que foi construído mas está intacto, gente, é, você passa em frente, dá uma impressão que foi construído é, pouquinho tempo atrás, né? é, dessa maneira, é a admiração que eu tenho por Minas Gerais, <risos> é uma das coisas que eu admiro aqui, é, me parece que o governo, o governo do estado deve dar algum tipo de incentivo, porque aqui, enquanto os outros estados, eles, a, a, as casas, os prédios, começam a envelhecer, eles só se preocupam em derrubar para poder fazer condomínios, aqui eles restauram as casas antigas, né? é, que praticamente faz parte da história da cidade. Aqui não, né? em todas as partes do, de Minas Gerais que a gente vai, esses casarões são totalmente restaurados, aqui na cidade, no centro, tem milhares deles, casas é, com uma extensão maravilhosa, Dá a impressão que a gente está vendo aquela época lá dos cafezais, dos barões, né? É, Dá a impressão até que a gente está assistindo um filme daqueles. Mas não é não, né? É essa belíssima casa está pertinho do Fórum de São Sebastião do Paraíso. Um pouquinho para cima aí da, da, da onde a gente mora, da onde é a Rádio Saudade do Sertão, né? Muito bem, vamos prosseguindo. Vamos com mais uma foto. Vamos conhecendo um pouquinho aí da área central. Nós né? estamos se aproximando aí da área central... E você está acompanhando aí, é aquele passeio especial por São Sebastião do Paraíso. Não por filmagem, mas por foto, que fica mais fácil você realmente ver direitinho, né? A filmagem às vezes passa rápido demais, corre. Aqui nós vamos falando, nós vamos apresentando para você. E você vai conhecendo direitinho como que é a cidade, como que é limpinho. É uma cidade que você não vê vândalos jogar papel no chão, bituca de cigarro, essas coisalhadas todas aí, é, é muito raro. Eu, pelo menos, nunca vi, né? E aqui a, a, o policiamento é severo também, né? Qualquer coisinha aí eles dão de cima, eu acho que é por causa disso que a coisa é mais branda. Mas severidade na lei, isso aí é interessante, é necessário. É, não pode ter severidade com o trabalhador, né? É perseguir trabalhador aí não, mas aqui a coisa funciona. Vamos lá! Vamos com mais uma foto. Muito bem, gente. É, muito bem. Vamos prosseguindo. Olha aqui, ó. É, nessa foto aqui, você pode notar, é, esse prédio antigo, isso aqui diz, dizem, é, me informaram que é um dos colégios mais antigos da cidade. É, infelizmente, eu não sei o, o motivo, né? Não sei se é a prefeitura, ou o estado, o responsável, é, mas inclusive cheguei perto lá, andei dando uma olhada. Precisa urgentemente de uma restauração, né? Está bem abatido, está bem acabado. E a pessoa que me informou diz que, no mínimo, deve ter uns 100 anos esse prédio. E do jeito que está lá, né? É, logo, logo vai ter começar a ter problema se não for restaurado, né? infelizmente. Mas a, a, praticamente a cidade é. A, a cidade toda tem esses casarões, esses prédios antigos, é, mas a maioria estão restaurados, né? Olha só, olha só essa casa agora, que você está vendo aí, ó, também deve ser muito antiga, né? mas olha, olha que beleza, o estado de conservação que está, praticamente não deve ter sido restaurado uma vez só, né? porque isso aí é bem antigo mesmo, isso nós estamos aí em direção ao centro da cidade, é, praticamente você vai andando, você vai vendo aí é, casarões restaurados para tudo quanto é lado da cidade, é, muito diferente né? de outros estados, de, de lá, mesmo de onde eu vim, que as pessoas dão prioridade a praticamente a demolir esses casarões e enterrar o passado, né? É o passado, a história, as nossas crianças vai acabar um dia nem tendo algo para ver, né? Para ver como é que foi a, a, o Brasil de antigamente, né? Infelizmente é assim que funciona. Vamos lá, vamos prosseguindo, passando aí para outra foto. Vamos lá. Muito bem, vamos seguindo, gente. Vamos seguindo. Aqui você já está vendo aí fotos de algo mais moderno, né? É a parte que está chegando na área central, mas não vai pensar você ainda que acabou, não? As relíquias, né? É, as casas antigas. É, é tudo misturado, né? Por isso a beleza que fica esses casarões reformados. Tem hora que se torna mais mais bonito do que aquelas próprias casas que foram feitas agora, né? É, Fantástico, é uma coisa tremenda, tá bom? Muito bem, para você que está aí ouvindo, é, a, é, vendo essas fotos nossas, né? Só um recadinho para você. Nós estamos é, na Rádio Saudade do Sertão todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã, tá bom? Das 7 às 8h50 da manhã, vai lá no Play Store do seu celular, baixa lá o aplicativo da Rádio Saudade do Sertão e ouve nós toda manhã de segunda a sexta-feira, das sete às nove, na rádio Saudade do Sertão. Maravilha! Vamos que vamos! Vamos apresentando para você aí, é, essas maravilhas aqui de São Sebastião do Paraíso, fazendo aí uma correria é, de quadro, dos quatro cantos da cidade, mostrando para você um pouquinho dessa maravilhosa cidade de sul de Minas, a, a qual nós estamos morando agora, tá bom? Vamos lá! <música>